Salve família, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal lindo, maravilhoso, que tá crescendo cada dia mais. Isso me deixa muito contente. E graças a você, velho, você tá me ajudando bastante, hein, garoto? Tá me ajudando, tô ligado. E se você não me conhece, mano, você vai gostar de mim. Com certeza, uma hora você vai ouvir falar, não, mim, mim, mim, Tá ligado? Clica nesse botãozinho vermelho aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo, sabe o que você faz? Ativa o sininho de notificação, que vai chegar toda vez que eu postar um vídeo desse. Esse é um vídeo um pouco diferente, eu costumo fazer alguns vlogs, mas eu recebi algumas tags diferentes, algumas coisas aí. E hoje eu vim resolver trazer um react, mano. Um react muito estranho, tá ligado? É. Sim, o próximo react vai ser com a minha mulher, então, velho, clica nesse botão de gostei aqui para mim saber que conteúdo foi legal. Demorou? Então, mano, vou partir aqui pro meu telefoninho, tá ligado, bicho? E é o seguinte, mano, esse vídeo aqui é o vídeo do canal do Zóio, tá ligado? Everson Zóio, com certeza muita gente conhece esse cara. Esse vídeo foi lançado há 30 dias atrás, piores piadas do mundo com Tiringa e Charles. Bom, vamos lá, mano. Eu não costumo assistir muitos caras, peguei meio aleatório mesmo, mas vamos ver aqui qual que é a parada, beleza? Então vamos lá, só vamos. Aí, mano, vou começar mais um vídeo aqui. Que agora quem tá dominando o um pedaço aqui é eu e mais meu pai aqui, que é, um, que é uma realização dos meus sonhos. Quem tá apresentando meu pai, Prisão o ver. cara mais famoso do YouTube. Aí, parceiro, chega aí, meu pai. Mano, é o seguinte, eu acho, eu acho muito louco. Tipo, os caras conseguem aconselhar piada, tipo, com rap. O rap é um bagulho mil graus, os caras fazem piada do bagulho. Esse cara é pai dele, mano? Tô bugado, velho. Esse cara é pai dele? Não sabia. Eu tenho no Instagram. Mas eu não sabia que era pai dele. Né? Aqui no momento aqui é eu, meu pai aqui, o Tiringa, e tamo junto, mano. Vou até acender um cigarro aqui pra comemorar. Aí meu pai, você quer acender o um cigarro também? O cara fala no vídeo, velho. Que bexiga é essa? Não. Não fuma? Ah, fuma. Então tá bom. Eu estressado, cara. Eu sou muito estressado, cara. O que estava acontecendo hein? que eu tinha ouvido não, que? Não, acaba com a de fumação. Tô fumando papel. Do lado, do, cara, é que não fuma. Olha quem fuma pra virar de quem. Quem eu puxei na família para fumar tanto desse jeito. A puta que me pariu. Caramba, mano, oh, esse difícil. Eu já vi que vai ser um pouco pesado, então, mano, é, é, é, é, os aí, o louco. O Alec mais velho e o Alec mais novo. <risos> <risos> <risos> <risos> Quantos anos o senhor tem, <risos> 61. 61? <risos> eu tô, eu tô aqui, ó, Nossa, basta. Pera aí, parou, parou. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é meu microfone. Eita, tá conectado um cabo aqui, ó. tá indo nem pra câmera. Detalhe: esse microfone tá descendo. Já já ele tá aqui, ó, fazendo react comigo. Bastante, hein, cara? Deixa eu ver. Vira aí um pouquinho, vem ver. Okay. 61 anos? Ano. Ano. ano. ano. Ah, anda, Ah, tá. Eu desafio <risos> de chegar nessa idade, Alec. Você tem quanto? 60 dias. Ô galera, hoje vai ter uma participação especial aqui do Tiri. Mano, o cara parece o irmão da Amanda, velho. Esse maluco aqui do canto, aqui do... do... de boné ali, que tá dando risada. Parece o irmão da Amanda. Que meu irmão. O deixa é nervoso, hein, ré. É bravo! E vamos chamar o outro convidado deles ali, que é o Charles. Chega aí, meu irmão. Olá, meu irmão. Firme. É nóis. Então, especial aqui de piadas e... Só eu reparei, o... O zóio parece que esse cara... E o velho parece com é um maluco lá, velho. É um encontro de pais e filhos o bagulho. O vera, você vocês curtem piada? meu desafio hoje é fazer o Tiringa sorrir, eu ri, velho Bicho não ri, não, mano. Rapaz, é o seguinte, comigo tem que ser na sinceridade, né? Quer ver se faz ó, o, o Tiringa rir, Alec? Faz é de rir? Você que faz só. sorrir. O morning, no morno, e Você tá <risos> bem com a boa <pra> desse cigarro, <risos> cigarro. Pés do ar da festa. Tá Cadê a nossa cameraman aqui também? Que é que participa, mano. Com um narguelinho, toda vez com esse é, vamos fazer fumar uma, uma assim aí, só um minho aí, vai. Eu não sabe o que vocês parar com a porra dessa fumacinha? <risos> mano, velho, o cara tá bravo que tá fumando, velho. E o pessoal ainda traz o larguinho aí no bagulho. Aí, ó, o carvão <risos> quer que você pegar com a mão, vai. Mostra, velho. Olha essa cor. O que é isso? Eu não quero nem aproximação com essa porra. E <risos> o Kaique, cadê o Kaique também que vai participar? Olha ali. O famoso 16 toneladas. Vamos trabalhar, filho, hein? Nossa. Olha o cabelo, parece um algodão doce. Vamos Isso é que Você quer o Tiririca? Tiririca? É. Por que eu não, não, não aprenda a falar? Pô, Tiririca. Tiririca que eu conheço é um cão que tem no inverno. <risos> é um cão que tem no inverno. <risos> <risos> mais magro. Que eu tomo. Eu tô comendo o Tirinho, ó, Olha o cara dele ele não rio. Ô, Tiri, cara, feio. Minha fome, você tá com fome? Eu acho melhor você desbastar essa parede que eu sou. Que eu sei que. lá do pé da Como eu falei da outra vez, a gente vai fazer um especial sempre agora com os convidados novos, tá ligado? E hoje aí nós estamos aí do canal Brasil Aí Mas, chama eu, cara, chama eu. Brasil selvagem, meu irmão. Tiringa Ride. vai baixo. A febrecheira, não Tiringa, não sei Sabe por quê que é Tiringa? É apelido do mais velho mesmo, dos meus avôs. E o nome mesmo? Vinte e sete Moreira. 27 e sete Moreira? Vinte e sete. Vinte e Mas então, hoje o quadro, como sempre, é zoeira, hein? E vai ter também várias piadas. Sabe tu contar piada ou Tiringa? Não. Eu falei que o desafio hoje é eu fazer ser rir, velho. Ah, eu não gosto de piada, não. Ó, oh, vou falar pro seu uma piada, Tiringa. Presta Atenção, o cara tinha um cachorro bem brabo e ele não conseguia ninguém entrar. O ladrão foi resolver assaltar a casa da, da, da pessoa. Qual maneira que ele agiu pra atingir, que ele entrasse na casa sem atingir? Primeiro, eu já não lembro mais nada, velho. o cara parece que tava... Mano... Ele fumou maconha esse maluco, certeza E o cachorro brabo de morder ele Você que tá por dentro da situação é quem sabe Ele simplesmente pegou uma cadela no cio E colocou lá pro cachorro brabo E aí o cachorro brabo chegou e teve um romance muito lindo Com aquela cadela Com <risos> <risos> <risos> aquela cadela ah. Foi ele deixou de ser brabo. Aí, você entendeu, Tiringa? Entendeu? Aí, não foi, foi engraçado? Foi, não foi essas coisas todas, não. Né? Tio, você quer dar selva assim mesmo, mano? Que eu tô ligado assim? Qual que é o animal que sabe mais do passado? Não entendo desse, desse tipo de coisa, não. <risos> de não. o que é? É o rir sei ontem. Ah, foi de bosta. Vamos fazer ele rir. Conta que uma. Que uma. <risos> o pior é que eu prefiro coisa Besta, ó, o microfone tá descendo mais aqui, ó. O pior, mano, é que é um bagulho besta, mano, que eu dou risada porque rindo não oh, sei. Ai, meu Jesus. a piada Não, eu sei que agora o Tiringa vai rir, porque é uma mulher, mano, uma gata aqui contando, então ele vai rir. Não sei, Tiringa, tô ligado. É, homem. É, homem. É, é. <risos> Por que, que o petróleo foi, foi ao psicólogo? Não tenho estudo, não sei se ele <risos> Porque ele estava no fundo do poço. <risos> foi? Chegou aqui, eu tava falando. Pensa em uma da hora aí, Alex, pra fazer o Tiringa rir, meu irmão. Tem duas piadas, ele não riu nem nas duas, cara. Ele não riu nas duas. Por que tem mulher do Ministério Público que ri? Que é, que é idiota. É idiota? É idiota. Porque é o Ministério da Saúde adverte. <risos> Entendeu, Tini? Ô, oh, Tini, eu vi! Eu vou Rapaz, é o seguinte: o que eu tô vendo aqui. Acho que a primeira a, a, a, melhor, a melhorzinha que foi ali foi do moleque ali, mano, do gordinho, que foi do Rio sei ontem. É que vocês são muito é idiota. É? É. Tô é. vendo? <risos> não tem piada pra contar, pra esse que Qual que é o lanche mais religioso? Pra vocês que, tá, que são idiotas, é bosta. Pra vocês que são idiotas. <risos> tá bravo, <risos> velho. Nossa, velho. Pera aí eu, eu, vou, eu vou sair fora. <risos> não, não, mas pera aí, Tiringa. <risos> aí. Aí. aí. Por que vai sair Aí, mano? Por que sair, Tiringa? De... Não, depois eu volto. Não, não, vem aqui. Não, vem aqui. não, Essa não é... posso sair assim não, Tiringa. Eu tô convidado, mano. A gente veio pra aqui somente pra ser besta que nem Que Tiringa. foi pra ser besta, vamos sair porque eu preciso de coisa procurar outra porção. E quero aprender uma coisa de futuro, mas... Qual que é a sua opinião sobre essas piadas, ô Tiringa? Porque opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Você costuma dar a sua, né, sua opinião? Cada um tem a sua. É, cada um cada tem a, su... tem a, a sua. Você costuma dar? Ai, que lascado. Não. Não, não dá, eu. eu vou contar uma piada agora. O pior, o pior é que os cara... Os cara é besta, eu tô indo porque o cara é besta. Não? Porque é um pouco de mil graus, tá ligado? <risos> tipo, mano, olha o meu microfone, onde já tá, onde já tô eu tô falando que o bagulho tá chegando aqui, ó. Eu vou contar uma piada. Eu vou contar uma piada de sexo. E o que é que tem a ver, porra, de piada com, com, com negócio de sexo? Mas você tá falando merda também, é peguei minha namorada, pus na garupa da minha moto. A gente tava a 160 por hora. Na curva a gente sobrou e regaçou no paredão. Parou, esse tempo todo dia só pra contar essa merda. E o que é que tem a ver isso aí com o César? É que nós dois se fudemos. Você é idiota, essa oh. foi engraçada, tio. É o, é engraçado. Entendeu? Oh, oh, oh, entendeu? Não, mas eu tô achando, sou é, é, muito... Tipo assim, ó, não é, não é uma piada, é um vídeo, cara, é um vídeo. Sério, velho? Não, não é sério, não, porque... Ó, oh, vocês sabem uma coisa? Vocês vão pra puta que pariu? Não, não, não, não vou pra puta que pariu, mas, ó, oh, você tá muito sério. Não, é que... Tem que falar que atrás das crianças é todo gozadinho. Ah, tirou a saca com a porra, vai é pra puta que pariu. Eu vou aqui, eu vou aqui, ó, você... Eu tô vendo que o negócio de vocês é pra série besta, né? Eu vou aqui, vou aqui, ó. Tá bravo, velho, <risos> tá bravo. <risos> chama chama ele Volta aqui pô Ah, tira a oh oh oh oh oh oh você, oh oh oh oh oh oh oh oh Olha, bandido idiota Você, da puta, se eu vim pra aqui pra ser, pra ser besta, vocês estão completamente enganados. eu vim pra aqui foi pra cantar de galo, não foi pra, pra vocês cantar não, viu? Opa puta que pariu! Ô, oh, calma, gente. Agora tira. se vim com oh, essa faca aí, mano. Essa roupa sua é tipo super Saiyajin em quatro? Não queira saber, você não queira saber o plástico dela. Fui fude seu trabalho, se transformou? Eu tô pensando essa faca pra cortar um bolo, né? Um... Por que você não, não trouxe de sua casa. Quem bom, que vai contar uma piada? Quem vai ter coragem? Aqui, ó, Essa é boa, hein? Por que a família do músico sente falta dele? Não entendo esse tipo de coisa, não. Porque ele faz flauta. Não. Não é assim, pra para mim, não. Oh, meu Deus. Jesus. Por que que eu fiz esse vídeo, velho? Por que, cara? Não, é sério. É sério. Eu, eu, não, eu não consigo entender, cara. Eu não sei por que, que eu cliquei aqui nesse bagulho. <risos> nossa, nossa, né? Nossa, você cara, entendeu, cara, Alex? Não, você não entendeu? entendeu? Você é de flauta. Então, não Falta, falta, falta. Falta, falta. teve graça mesmo? Não, não mais ou menos. Teve graça, ah, sim. teve. Gra... Aí, aí vai contar O que, que é um ponto negro no meio do nada? Eu sei Pato, que, Padre, você é muito é feio, viu? Né? <risos> não, não. É a pimenta do reino! Você cara. não come carne? Você não. é vegetariano? Não, eu não como carne, não. Não? E verdura? Você gosta de verdura? Também não. Verdura é pra camarir, esses esse bicho assim, bicho Você não gosta de verdura? Não. Só vermórico. <risos> você tem você... <risos> celular, Tinha? Por que você pergunta? Não, é que eu ia te oferecer uma operadora muito boa, cara. Não, mas eu quero... não quero. Vocês não viram a promoção da Tim Terra? Não, não, a Tim Terra não tem na puta pimenta. <risos> Olha lá é essa, velho? É mistura de sono com risada É, véio. É tá a última tentativa é minha. No rio já era, mano. No rio não já era. No, ó, rio, ó, no é? rio já é. O, o Joãozinho, o é. Joãozinho, Joãozinho tá conversando com o um amigo dele. Eu tenho medo de, de sofrer um acidente. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com meus familiares, né? Aí outro falou assim: Eu tenho medo do Malamém. <risos> não. Tá quase. Fazendo... Vai, vai. É, Oh. Eu vi o bigodinho mexendo oh. ali, <risos> Me diz uma coisa. Ele que... falou assim, eu tenho medo e... do Malamem. Porque ele fala assim, livrar-lhes do Malamem. Grande coisa. <risos> é. tá tomando, não tá café, gente? Tipo... Não, vai zoar o Tiringa. Não. não é que falaram que o seu coador é mais forte? Coador mais forte é o da puta que Grimparinho. <risos> mas você entendeu o que ele perguntou? Aí, não é mas... na maldade? Eu... O coador é mais Eu tô falando a verdade <risos> também, não tô com maldade não. Ah. O coador da mãe dele é mais forte. Calma, não. é o no... coador, é o coador de, de café. Não, o coador de Mas, mas... Eu... o dela é mais velho é mais forte. É o coador, é. Vai cabelo aí, ó. um capacete já. Cheira, passa a peixeira aqui, ó. Ó, o do Tiringa. Eu acho que eu vou ter que colocar esse vídeo pra maior de 18, mano, na moral. Já tá curtinho, ó, bem cortadinho. Tá só peixeira no cabelo, Tiringa? Quando você vai no salão, você manda eles cortar na frente e pica atrás? Tá, pica, atrás Mas, ó, assim, ó, é pica atrás de seu pai. A picadinha então. assim, ó, pra ficar arrepiado. Ah, pô, fica atrás de seu pai. Ah, de se Eu sei que você não tá gostando dessas perguntas de duplo ah. sentido, né, velho? Você não tem medo de, de se queimar na rodinha? Como é? <risos> Da na rosa. Rosa, viu, que é da da rua. <risos> é tu é comanda é com, é, é, é, essa filmação aqui, é? Não é, lá, aqui. É, é? é tu é o Tu é? é o hoje o farol de jipe <risos> Ai, tu, tu, tu é, é vai de <risos> Tudo aí, era não, já está tu tu já mais é isso. calma, calma, tiringa. Não, tiringa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, vai é um, lá. Ah, de da pé. Você é o um, de da pé. E Será que ele vem? Ele é vem? Como é? Divulga, vai com quem é? nessa porta aí? essas piadas aí. Fala, fala bem que é zoeira, galera. Ô, oh, é brincadeira, pô. É brincadeira, e essa Tiringue é aí? Tira essa porra do mulher aí? Eu... <risos> Aí que Tira essa porra do Brink. Calma, filho. Filho. Eu Vou lá só embora, é sério. Eu vou lá, eu vou lá. É, não, mas peraí, vamos é, é, finalizar filho, aqui. Eu queria agradecer a todos espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Hardcore, meu irmão. E acompanha aí o canal Brasil Selvagem aí. Quem não conhece tiringa? Ela vai saber que ele fica assim, é. ele é. fica bravo mesmo. Cesou, ele bacana. Fez, tem dias que eu chego lá na chácara, ele me coloca pra fora da minha chacra. Ele me coloca pra fora, é sério. Ah, não né, Mas é, é. ele sabia que ia ser essa zoeira assim, ó aqui, se ele soubesse, ele não teria vindo. Eu conheço a figura, eu conheço. Pode ter certeza, ele não volta mais aqui. É sério, cara. Meu mas parceiro, valeu a participação aí. Ô, parceiro, tamo junto, cara. Obrigado, mãe. mãe. A filha do Kiringa, hein? Não, mano. Um pouquinho, mano. Por O oh, cara dele, aquela peixeira em mano. Eu tentei fazer o... Tá, poxa. Bom Dá um pause aqui Bom família, eu não conheço esse velho Não assisto o vídeo do Zóio Foi engraçado em certas partes Foi engraçado Mas mano não... Realmente eu concordo com o velho Teve piada ali. É que assim mano A gente é mais novo Acho que o cara é mais velho Então ele quer alguma coisa um pouco mais Tá ligado? Alguma piada um pouco mais, sei lá, passada. Não sei, mano. Não, não sei explicar, tá ligado? A única coisa que eu sei é que o meu microfone tá descendo ainda aqui, ó. Já tá escrito já quase todo ele. Bom, mano, então é isso, velho. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do react. Valeu, valeu.